E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui no canal do Rima 100 para fazer mais uma reação. Espero que gostem, rapaziada. Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal do Rima 100. Bora lá reagir, rapaziada. Grafite versus Kante. Bora lá. Uh -huh. Brasil. Mata esse cara no drill. Uh -huh. Eu te cortei com os cacos, foi. Você tá ligado, tá Bravo, aqui, viu, bravo. Viu, viu? Porque eu rimo nessa porra. Eu pavimentei muito antes de estudar, fios. Antes de estudar, fios Antes de saber o que era, Drew, você faz... Não sou cachorro pra fio, fio. Ou seja, diferente. É por isso que agora sem maldade, meu mano, improvisado. É, faz igual que você fez na sua rima. Eu vou te deixar só os cacos. Deixa só os cacos, Drew. Que eu dou um papo pra tu. Se você me deixa só os cacos, eu miro e... Prrr. Bravo, é é bravo, bravo, bravo. Sabe que você é moleque? Ei, Graffiti, agora sim te chamou para um fit de rap. Um fit de rap. Esse cai improvisado, vai ser um fit de rap onde um eu amasso você na linha, o nome vai ser finado, simples, terminado com a sua vida. Só que você é como você faz. Prrr, só precisa de um clique, crack, pum. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Fatal, fatal, fatal, te amasso, amasso. 3, 2, 1! Cê tá vendo, meu mano, como que sorri a é muito Achou que eu queria um uh. feat com você, mas pelo visto você que é meu fã! Você tá ligado, meu mano? Você só dá falha! Ele ouve todas as minhas músicas e manda minhas letras na própria batalha! que você não pega essa brisa de um cristalheiro, não sou o seu fã só porque citei o seu som, seja mais ligeiro, citando o seu som, só vim mostrar pro provo que o feitiço vira contra o feiticeiro só que rima sem plagia, pode mandar o um feitiço, eu sou mestre em magia você <risos> tá ligado meu mano, eu dou papo pra tu, se você não é fã e sabe minhas letras, então você é hater vai tomar no cu <risos> bravo, bravo fatado se do canto bravo oh, bravo de magia, só que não vai de mim. você tá caindo dentro do abismo você é mestre magia, igual A sua melhor técnica é o escapismo oh, bravo, bravo, bravo. bravo bravo então rapaziada se inscreva no canal do rima 100 rumo aos 500 mil inscritos no canal do rima 100 e deixa nos comentários um top 15 ou top 25 MCs que você mais gosta das batalhas, o melhor MC de 2023, o melhor bate-volta, os melhores temas, os melhores conteúdos. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou!